Shalom Provérbios capítulo 24 Versículo 10 Diz assim Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força será pequena Ou seja Se te mostrares fraco Se te mostrares fraco Fisicamente e espiritualmente No dia da angústia No dia em que Fores tentado então, a tua força será pequena. Assim como a força física e a fortaleza emocional ajudam uma pessoa a vencer na batalha, a força espiritual, para fazer o que é certo e continuar acreditando na verdade, é necessária para perseverar e ainda ter alegria quando surgem problemas e provações. No livro de Tiago, Capítulo 1, no versículo 2 e o versículo 4, eh, confirma isto. Aqueles que são fortes reconhecem que sua força vem de e através de Cristo neles. Cristo dentro deles é a força deles, é a esperança deles. Não por meio da sua própria força física, não por meio da sua própria justiça. Estas pessoas que são fortes, que reconheceram que a força deles vem de Cristo, eles confiam totalmente em Cristo, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, a Graça de Deus. E a alegria da sua presença, ou seja, a alegria da presença uh, de Deus em suas vidas, é a força deles. Neemias capítulo 8, no versículo 10, também confirma isso. Que O fato de nós sabermos que Cristo está dentro de nós, que Deus é nosso Pai, então nos motiva e nos dá força para continuarmos na senda, da alegria e vivermos um dia de cada vez dentro dos parâmetros e da promessa de Deus em nossas vidas. Fico por aqui hoje. Prometo voltar amanhã com outro devocional. Deus abençoe a todos de uma forma grande e de uma forma tamanha. Até mais. Shalom.